Busca por novas oportunidades iniciou em 2014, na busca de resolver uma situação que o profissional liberal tem, o tira-férias não ganha, quando viaja não ganha, e a situação que é uma preocupação para nós, que é a aposentadoria. Eu sou Rosane da Pedabon, sou fisioterapeuta de formação especialista em fisioterapia osteopática, trabalho há 27 anos na profissão, sou bem feliz e realizada no que eu faço, conheci o Leandro Fonseca, foi na confiança no Leandro, acreditei que ele me levaria para o bom caminho. Estou muito feliz porque esse ano a mim abriu o mundo, eu tenho outras perspectivas, o negócio é maravilhoso, o negócio é fantástico. Eu conheci muitas pessoas maravilhosas, são muitas pessoas maravilhosas. Um agradecimento muito especial ao Robson Dias, que nos proporcionou um curso de marketing digital que está nos ampliando os horizontes para transformar esse negócio do marketing de sucesso num grande negócio, numa grande oportunidade para muitas pessoas. E no caso do Brasil especificamente, milhares de pessoas estão buscando oportunidades, estão precisando de oportunidades, então a gente está no caminho certo. Esse negócio permite tempo com a família, permite mais qualidade de vida, já tenho resultados nesse negócio maravilhosos. Quando a gente fala em resultados, assim, não é só dinheiro, são as amizades e é principalmente o crescimento pessoal que a gente tem com essa oportunidade do marketing de sucesso, ele tem possibilidades da gente trabalhar em mais de 130 países, tudo online, negócio que na sua plataforma tem todas as línguas, então assim, não tenha a dificuldade da língua, os produtos são maravilhosos, eu vejo uma vida muito mais tranquila, com muito mais qualidade, conhecendo lugares extraordinários no mundo. Agora a gente está num processo de se qualificar para uma viagem para Dubai, então isso é fantástico. Eu nunca imaginei a Dubai, não era uma cidade que, que estava nos meus roteiros, então assim, isso é maravilhoso. A minha filha, quando voltou da Alemanha, eu já cadastrei ela, porque eu quero uma vida diferente para minha filha. Eu não quero ela dentro de uma empresa o dia inteiro presa uh, nesse modelo tradicional de negócio. Sempre que eu eduquei a minha filha, imaginando que ela tivesse assim, uma vida diferente uma vida com muito mais qualidade, com, com dinheiro, com liberdade de tempo e de lugar. Eu estou muito feliz porque ela comprou essa ideia. A Júlia está estudando bastante, ela está melhorando como pessoa, está se tornando uma líder jovem. Então, assim, isso me dá muito orgulho. Meu marido, meu parceiro também nesse negócio. A gente trabalha juntos em alguns momentos. Alguns momentos eu faço e ele não tem a disponibilidade, mas a gente está sempre junto. Sempre digo para as pessoas, o que eu ganhei, nunca ninguém vai me tirar. Acreditar em mim, de saber que eu posso, eu posso construir que depende só de mim, isso para mim não tem valor. E esse negócio proporciona isso para nós.